Fala pessoal, mais um The Watch no canal começando pra vocês e esse vídeo a gente tá aqui com o link de novo pra ganhar like então se você gosta de cachorros, se você gosta desse animalzinho lado hum, desse vira latinha branquinho já deixa o seu like aqui embaixo outro dia, deixa eu posso comentar? eu posso comentar? eu posso comentar? antes de começar o vídeo, antes de eu falar check it out eu queria comentar que a gente recebeu um comentário outro dia muito bom alguém comentou assim nossa, vocês tratam a, a, a cachorrinha de raça é, não, vocês tratam o vira-latinha branquinho Igual vocês tratam a cachorrinha de raça Eu fiquei assim, mas peraí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que bater no link porque ele é vira-lata E assista de raça? Eu não entendi qual que foi, então ó, um abraço pra você que comentou isso daí E por favor, não maltrate os animais, tá? Sendo de raça ou não, beleza? Vou começar esse vídeo aí Fica comigo e check it out Esse vídeo vai ser um vídeo curtinho Eu só queria dar umas atualizações pra vocês Porque a gente tá... É, meio fora do, do, do YouTube por esses últimos dias Porque a gente tá numa loucura Na nossa vida essa semana Muitas coisas estão mudando, nós estamos mudando de apartamento Vocês podem ver que não tem mais os quadros aqui em cima si, Que a gente tinha aqui Então a gente tá mudando de apartamento amanhã E tá uma loucura a casa, tá uma zona Tá uma, uma bagunça animal E no meio tempo, muita coisa tem mudado Na Twizy também, eu continuo fazendo os meus atendimentos Aqui de casa e ajudando a galera A vir fazer intercâmbio, então é, Calmem, acalmem-se que daqui a pouco a gente volta pro YouTube A gente volta a fazer os conteúdos pra vocês E principalmente porque a gente vai mudar pro apartamento amanhã A gente vai ficar sem internet Por pelo menos uma semana Até eles instalarem tudo lá em casa Então, é... Acalme-se, que a gente daqui a pouco volta pro YouTube e a gente continua com a rotina normal, tá? Uma outra novidade bacana é que na nossa casa agora a gente finalmente conseguiu alugar um apartamento maior, então a gente vai ter três quartos no apartamento. Então a gente vai ter um escritório uh, pra gente poder trabalhar, então a gente vai conseguir fazer um cenário bonitinho pros vídeos, a gente vai continuar fazendo os conteúdos para vocês, e com isso, outras novidades. Uh, Projetos para o segundo semestre, então a gente fez uma listinha aqui de projetos para o segundo semestre Então o primeiro deles vai ser novas séries para o canal e vídeos, né, que a gente vai fazer com um novo cenário Agora Deus, a gente finalmente vai ter um cenário pronto para poder fazer os vídeos para vocês Então vai ficar um cenário bem bacana, um cenário fixo E então para os próximos vídeos vocês vão ver uma coisa muito mais bonitinha no canal é, vai ter mais vlogs de Canadá também pra compartilhar com vocês o dia a dia por aqui a segunda temporada do nosso podcast pra quem não conhece o podcast ainda clica aqui embaixo, a gente tem um podcast que eu fiz chama Intercâmbio na Lata eu tentei atualizar ele o máximo que eu pude mas eu não consegui fazer todo o conteúdo ainda que eu queria ter feito, então nesse, nessa segunda temporada a Paula vai fazer o podcast junto comigo a gente vai trocar ideias sobre Canadá, sobre viagem Austrália, intercâmbio enfim, tudo que vocês gostam de saber uh, nesse podcast e de vídeo também, então a gente vai fazer os vídeos com o podcast. A gente comprou uns microfones bacanas aqui, uns negocinhos para poder fazer o um podcast legal pra vocês. Uh... E vai ter em vídeo e vai ter no podcast. Então você pode acompanhar o podcast aqui embaixo, tanto no iTunes, quanto no Spotify, quanto no Podbean. Já tá lá disponível nove episódios pra vocês, então já aproveitem, já se inscrevam lá no canal do podcast também e já vai ouvindo pra poder pegar a segunda temporada, entendeu? Aqui é tipo Netflix, a gente vai soltando, aí vocês veem tudo aí e naquele naquela função esperando a segunda temporada, entendeu? A segunda temporada tá chegando aí, tá chegando aí! Então, ó. A uh, próxima, a gente vai fazer uma viagem muito top, muito, muito top esse ano. Vocês vão gostar muito de acompanhar. Não vou dar detalhes pra vocês ainda, mas vai ser uma coisa que vocês vão olhar e falar: Uau! Então, ó, fica ligado aí que daqui a pouco tem novidade muito boa pra vocês, vocês vão poder conhecer coisa pra caramba aqui do Canadá. Uh, e a última coisa é que o site da Twizy está pronto O novo site da Twizy Então a gente remodelou o site inteiro A gente fez um negócio muito bacana Depois de quase 3 anos de empresa A gente resolveu fazer um site muito mais legal Muito mais cheio de informações Vai ser basicamente um blog Para vocês poderem acompanhar um pouco mais sobre intercâmbios Sobre viagens etc Vai ter muita matéria bacana que a Paula vai escrever Tem muita coisa sobre as cidades A gente fez todo um levantamento de números Detalhes e histórias das cidades que a gente trabalha Hoje em dia são mais de 25 países que a gente tem mais de mil cursos na Twiz, então a gente aumentou a nossa gama também de trabalho e de línguas que a gente oferece então agora a gente tem cursos de francês no Canadá, espanhol na América Latina toda e na Espanha a gente tem curso de alemão na Alemanha também curso de japonês no Japão e curso de coreano na Coreia, então a gente tem curso pra tudo que é gosto pra todos os lugares, a gente trabalhou com Dubai também, então se você quiser fazer inglês em Dubai, que agora é um puta destino legal que o pessoal tá indo muito agora também Dubai é um destino bom também para fazer intercâmbio Então a gente está com uma gama enorme de cursos E tudo isso vai estar tá no novo site da Twizy Então fiquem ligados que daqui a pouquinho tem novidades muito, muito boas pra vocês. A Twizy continua todo vapor, uh, em São Paulo e, em, e na Austrália a gente tá tendo algumas modificações nas empresas, né, então provavelmente nosso modelo de negócios da Austrália vai mudar um pouco, o escritório de Brisbane vai mudar um pouco, e o escritório de São Paulo a gente tem muitas novidades pra poder passar pra vocês, muito provavelmente a gente vai mudar de endereço, vai ficar num lugar mais legal e mais acessível pra vocês. Aguardem, aguardem, aguardem que tem muita novidade chegando por aí. E pra você que quer fazer o seu intercâmbio, cara, manda e-mail pra gente no info. Eu mesmo tô fazendo os atendimentos por enquanto, dividindo com o meu time de São Paulo também e da Austrália. Então, se você quiser trocar uma ideia comigo, cara, diretamente, só mandar e-mail, a gente agenda pra você. A minha agenda tá um pouco lotada nessas últimas semanas. Eu tô com atendimentos já pra daqui a duas semanas, então tá tendo uma lista de espera um pouco grande. Então, se você quer garantir o seu lugar pra conversar com a gente aqui, conversar comigo diretamente, já manda e-mail pra gente poder. De agendar, beleza? E a última novidade pra vocês é que a gente tá quase chegando aos 40 mil, a gente acabou de bater a marca de 39 mil inscritos então ó, parabéns a todos vocês e muito, muito, muito obrigado por vir aqui acompanhar o canal e ajudar a gente a crescer se você tem aquele seu amigo, aquele seu familiar tal, que ia é fazer o um intercâmbio, manda o um canal compartilha o canal, deixa o seu like aqui embaixo eu sempre peço pra deixar o um like porque ajuda bastante o canal a crescer e tudo isso que a gente tá vivenciando e todas as experiências que a gente pode passar para vocês é tudo graças ao seu like, ao seu view e a todo o seu suporte que você dá pra gente aqui nesse canal assistindo os nossos vídeos e os vídeos do canal da Paula também. Então ó, um beijo pra vocês e muito obrigado e bem-vindos a todos os 40 mil inscritos aqui no canal. Então é isso, pessoal. deixa seu like aqui embaixo, curte, compartilha, e comenta aqui nesse vídeo o que você está esperando da gente, o que você gostou, o que você está gostando até aqui, enfim, o que você pode esperar desse canal. Comenta aqui para a gente trocar uma ideia e a gente se vê num próximo vídeo. Beijo para vocês e até mais. Tchau!